Olá, Gracie Paz, auxiliares em treinamentos, futuros auxiliares de célula e ministério, como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui preparando material, um conteúdo, então, para o nosso tempo de aprendizado, de desenvolvimento e capacitação nesse chamado tão precioso ao qual você aceitou ou está se capacitando para isso. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, então, pelo retorno que houve na semana passada do nosso vídeo a nossa aula sobre o princípio de honra. E, querendo não, não sei se é do seu entendimento, mas todas as vezes que você responde uma convocação, um convite, uma direção, um anúncio, é, como foi citado, já é um princípio de honra. Por quê? Porque quando alguém pede alguma coisa, uma posição, uma direção, e todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de sinalizar já é um princípio de idioma. Então, naturalmente, tudo aquilo que eu estou semeando, eu também colherei no ministério ao qual eu pletei. Quando a gente também retorna, uma das coisas que acontece é quando eu transmito uma opinião é, em relação ao assunto. Eu tenho certeza, assim, que quando nós assistimos, lemos, ouvimos, já temos um nível de entendimento, de compreensão. Mas quando eu sou convidado de expressar a minha opinião, dando um retorno semelhante a qual eu pedi, eu estou dizendo sim, eu entendi o conteúdo, e não somente isso, mas eu quero contribuir com uma devolutiva, com a minha opinião, com a minha explanação. Naturalmente, quando a gente faz isso, nós não fazemos simplesmente por fazer ou por meras palavras jogadas ao vento. Nós estamos declarando, sim, eu entendi o conteúdo e eu também desejo contribuir com esse assunto. Naturalmente, a gente vai crescer, por quê? Porque eu presto atenção naquilo que está sendo explanado e não somente isso, mas eu desenvolvo a minha capacidade de argumentação e persuasão. Ou seja, o assunto que é exposto, agora eu consigo entender e produzir na minha mente, no meu entendimento, uma devolução à altura do assunto que é proposto. E isso, meus queridos, lá na nossa célula, a gente vai ocupar constantemente, porque naturalmente, quando é explanado um assunto, um tema, e normalmente a nossa dinâmica é de fazer aquelas perguntas, é, é importante a gente já criar esse gatilho é, de desenvolvimento de uma resposta à altura do tema. Naturalmente, você vai presenciar algumas coisas assim, algumas pessoas falando ou respondendo umas coisas nada a ver ou fugindo do tema. Isso, na verdade, sinaliza que essa pessoa não conseguiu desenvolver um argumento em relação ao tema um argumento saudável, naturalmente, baseado dentro do conhecimento. Então, é, quando você faz essa devolução, você está sinalizando um aprendizado e um crescimento. E essa semana também nós temos um tema muito precioso que eu titulei como ética cristã. Eu vou compartilhar aqui os no, nossos slides é, para que a gente possa aprender juntos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse princípio tão precioso chamado ética cristã. A princípio, a gente pode até achar né, um pouquinho complicado esse título, mas ética cristã nada mais é que, que princípios estabelecidos e considerados pela igreja com o objetivo de tornar os ensinamentos da igreja como padrões para agir na sociedade, nos relacionamentos interpessoais e na vida. Ética é o estudo das questões relativas, das ideias e normas e condutas na sociedade. A ética cristã é a regulamentação dessas normas sobre o prisma cristão. A ética cristã é quando o indivíduo procura viver a sua vida sobre os ensinamentos de Jesus, seguindo os mandamentos, vivendo de acordo com o que a sua religião prega com normas de conduta correta, uma vez que consideram que elas foram estabelecidas por Deus para ser seguidas. Né? Para que não possamos nos assustar com esse tema, um dos maiores instrumentos ou ferramentas para que possamos aprender sobre a ética cristã é a própria religião. Palavra de Deus. Só que interessante que a Palavra de Deus mesmo fala no livro de Euséias 4:6 que o povo de Deus, ele foi destruído porque falta conhecimento. Uma vez que se rejeita esse conhecimento, rejeita esses princípios, o povo mesmo padece. Olha só que interessante. Eu só vou então desenvolver o princípio de ética cristã, na verdade, quando eu conhecer a palavra de Deus quando estudar esse livro e entender o que Deus tem através dos seus ensinamentos, dos seus princípios, das suas leis, através de uma boa leitura. É, na maioria das vezes, quando a gente é, se coloca na disposição do serviço, a gente quer, muitas das vezes, aprender através de um vídeo, através de uma palavra, de um áudio, mas temos uma certa dificuldade da leitura da palavra de Deus. Às vezes a gente acaba encontrando alguns irmãos que compartilham aquelas ilustrações que é postado nas redes sociais e acha muito bacana os versículos que se, se tem nessas artes, mas na verdade isso não é um nível de conhecimento. O nível de conhecimento, meus queridos, numa ética cristã é quando fala-se um, um determinado assunto ou uma passagem da Bíblia, um livro da Bíblia e eu não tenho dificuldade de encontrá-la. Eu sei mais ou menos, quem sabe não exatamente, mas eu sei mais ou menos do que se refere. Qual foi o tempo, quem foi é, essa pessoa, o que aconteceu nessa situação. E na verdade eu só vou conseguir isso quando eu conheço a palavra de Deus. Assim também ela vai me originar ações prática que condizem aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque sem essa ética cristã, sem conhecer a palavra de Deus, naturalmente eu não vou conseguir fazer com que aquilo que a Bíblia nos ensina em prática, em vida. Então não tem como eu querer ser um líder de célula ou um cristão nesse tempo se eu não conheço a palavra de Deus pois é nela que eu vou encontrar passos para uma vida cristã. Por exemplo, é o texto que diz em Mateus 5, 13 e 14, quando diz Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Romanos 8, 19 vai dizer pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Em outras versões, esse mesmo texto vai dizer que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Nesses dois textos citados aqui, o que a palavra está querendo dizer é que nós temos o chamado, o cristão tem o chamado de ser luz, de ser o sal. Há uma, uma necessidade, uma arda expectativa sobre a manifestação dos filhos da luz, dos filhos de Deus e esses filhos naturalmente somos nós, é você que pretende aí ser líder de célula, que naturalmente vai ter que desenvolver através das suas atitudes, do seu conhecimento, do seu estilo de vida, uma vida semelhante a de Jesus. Às vezes a nossa ótica ou a nossa perspectiva é que na nossa igreja ou na nossa célula é, o Senhor nos dê pessoas que de repente já tem um, um alto nível de conhecimento, uma vida muito bem resolvida, alinhada. Na verdade a da maioria das vezes não é assim. As pessoas que Deus nos dá são pessoas que já tentaram um pouco de tudo e não conseguiram isso na sua vida, estão perdidas, muitas delas estão feridas, cansadas, machucadas e elas é, aparecerão em nossas células. Às vezes a gente pode até perder um pouquinho da paciência, porque são pessoas que estão lutando contra a carne, são pessoas que estão lutando contra a sua, com a sua velha vida, e às vezes a gente quer exigir delas uma transformação uma mudança e naturalmente isso vai acontecer como aconteceu comigo como está acontecendo com você já aconteceu com você mas tudo isso no fator tempo ao ponto que nós sejamos essa luz para essas pessoas para que elas possam ir até Deus ou desenvolver uma vida em Deus olhando para as nossas atitudes então não tem como eu querer dizer ou falar bonito sem antes eu viver essa é a exigência do Senhor, é primeiro que possamos viver esse chamado, viver aquilo que é ser um cristão para que as outras pessoas que consequentemente Deus estará nos dando, elas possam ter um, uma, um guia, um líder que eles possam olhar e começar a desejar viver uma vida em Cristo através da sua vida. 1 Timóteo 3, 1 ao 5, ele diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Timóteo ainda continua no versículo 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada muito vinho, não cobiçosos e torpa ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E, e também estes, sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sogras e fiéis em tudo. Os diáconos Sejam maridos de uma só mulher e governe bem os seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé e a em Jesus Cristo nós a comunidade irmãos menonitas de Portunião nós usamos essa monoclatura de diáconos na verdade para um ministério que que serve organizando o culto na recepção dos membros na condução do culto mais ligado à ordem mas o que o apóstolo Paulo estava se referindo a esse corpo de diácono ou em relação ao ao episcopado são a monoclatura que nós usamos líderes de célula, ou seja todos aqueles que pleteiam uma liderança ou um diácono que é ser esse exemplo ele precisa carregar em si algumas atitudes atitudes como, seja, irrepreensível e que é uma pessoa irrepreensível, que não dá margem para a repreensão, ou seja não precisa viver debaixo de uma vida sempre sendo repreendido a, sendo chamada atenção alguns líderes eles querem desenvolver uma liderança mas parece que se desenvolve somente quando é chamada atenção é repreendido e o que o apóstolo paulo diz que essa pessoa não precisa ela tem que ter uma dose de disposição e fazer pelo certo e não só debaixo de cobrança marido de uma só mulher vigilante é aquela pessoa atenta contra esse lado do inimigo sóbrio, é aquela que não vive em uma montanha russa, né, dos altos e baixos. Interessante que muitas pessoas desejam o episcopado, uma liderança, mas sofre muito com esses altos e baixos. Uma semana está lá em cima, tudo bem, tudo legal, e na outra semana cai lá embaixo, está quase morrendo, padecendo. E para esse chamado, a gente precisa desenvolver aquilo que a Bíblia fala de equilíbrio, ser honesto, é princípio cristão, aquele que compra, ele deve pagar. Né? Nós não podemos aceitar líderes amados que tem uma dificuldade de comprar e não honrar com o seu compromisso de pagar. Então, se existe isso na vida de um líder, essa pessoa já vai precisar ser repreendida. Por quê? Porque isso não é princípio de uma ética cristã. Hospitaleiro, que não tem preguiça de colocar a sua casa à disposição, ama realizar a célula na sua casa, apto para ensinar, naturalmente eu preciso conhecer, por isso que é um princípio cristão, não dado ao vinho, mas né em Efésios 5,18 ele vai dizer ser cheio do Espírito Santo de Deus, não espancador, não é aquele que simplesmente não agride com, com, com o contato com o físico, mas aquele que não ofende com as palavras, principalmente os da sua casa. Não adianta eu ter uma performance maravilhosa na minha célula, falando bonito na palavra, mas eu ofendo o meu cônjuge com as minhas palavras. E isso não é ética cristã. É não com ociosos de torpe ganância, né, sonhador mas aqui, ó, espera no Senhor, moderado tenha sua vida no equilíbrio, não contencioso aquele que não contesta e como é difícil, amados, às vezes a gente ser submisso a uma direção. Algumas das vezes a gente vê alguns princípios de pessoas contestando, disputando, teimando. Isso não é princípio cristão, não aparento não pretende guardar dinheiro, né? aquele chamado mão de vaca, que pretende enriquecer a todo custo, que governe bem a sua própria casa. Pois como eu vou governar uma célula se antes eu não conseguir governar a minha própria vida, a minha casa, as minhas finanças, os meus filhos, o meu cônjuge, não dado né, a língua dobre. Né? Ou seja, não é uma pessoa que está disposta a fofoca uma liderança de célula, ele precisa entender isso, que quando uma pessoa vem falar mal de um irmão, de uma irmã para você, naturalmente, essa liderança de célula, entendendo uma ética cristã, ela não dá margem para fofoca, falar mal desse ou daquele, colocar irmão contra irmão. Na verdade, o líder de célula ele tem uma ética de, às vezes, até ouvir. Mas antes que vem aumentar essa história dizer assim, meu querido, minha querida, não precisa falar para mim. Eu já sei do motivo, vamos tentar resolver, eu sou um pacificador, eu não vou colocar isso ou essa um contra o outro, porque isso não é princípio cristão, fica fora da minha ética de vida fazer fofoca um do outro. Né? Guarda o ministério da fé com a consciência pura, é uma pessoa inteligente, emocional, sábia, discernimento, como é bom conversar com pessoas sábias, você conversar com alguém que, que não fala desesperadamente, que pensa antes de falar, coloca as palavras com sabedoria, hoje nós temos uma corrente de palavras vulgares que estão na boca de cristão. E, na verdade, ética cristã, eu preciso converter até mesmo a minha linguagem. Eu preciso entender aquilo que eu estou falando e não cair nessa nessa nessa onda de falar palavras vulgares. E isso não edifica isso não constrói a vida de um cristão. Né? Sermos os primeiros aprovados, às vezes a gente quer que a prova seja na vida dos outros, mas os primeiros aprovados somos nós mesmos. né é, Servir, para depois somente ser servidos, tanto é que esse texto ele vai finalizar né, com a promessa. Porque os que servirem bem, como diáconos ou como líderes, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé. Vamos para um exercício nessa semana. Olhando para esse quadro o que eu citei, e até debaixo dessa caixa de texto vai... Vai na sequência, quais seriam as áreas da sua vida que você já tem maturidade? Você olha para ela e diz assim, olha pastor, eu já amadureci nessa área da minha vida. Consigo desenvolver ela sem nenhuma dificuldade, né? Mas, quais são as áreas que ainda não estão maduras? Ou que você precisa amadurecer? É uma boa pergunta. Quais dessas áreas para uma ética cristã que eu preciso desenvolver para amadurecer? Um outro princípio tão importante, amados, que nós precisamos ressaltar aqui no nosso estudo, é o princípio da confidência, ou seja, se é, em nossas células, nas nossas vidas, Alguém venha compartilhar uma necessidade, um pecado, uma área das suas vidas que é para ficar nessa confidência, que não é para contar para as outras pessoas. A ética cristã também me ensina a ser essa pessoa de segurança, é só essa pessoa que guarda esse segredo, que guarda essa confidência e não sai compartilhando para as outras pessoas. E nesse exercício que eu citei aqui, quando nós somos convidados a expor as áreas das nossas vidas, as quais eu já me tornei maduro, que não sofro mais com ela, assim também as áreas que eu preciso madurecer, eu preciso também guardar essa confidência aqui no grupo também. Eu preciso desenvolver isso. Não é porque eu vejo algum irmão contando uma área, uma necessidade da sua vida, que eu vou sair contando para as outras pessoas. Na verdade, aquilo que se compartilha aqui, fica aqui. Aquilo que se compartilha na sua célula, também fica na sua célula. Isso também é um princípio de ética cristã, onde eu confio em pessoas a qual eu posso é, contar, é, eu posso é, pedir perdão, de um pecado ou pedir uma orientação e eu sei que esse é o segredo que essa confidência vai ficar nessa pessoa então que nós possamos desenvolver né em relação o que é ética cristã quais são os princípios de ética cristã que você já desenvolveu ou quais são os princípios de ética cristã que ainda você não conseguiu desenvolver fique à vontade compartilhe aqui na caixa de texto eu tenho certeza, sim, que juntos nós estamos aprendendo e desenvolvendo tais princípios que muitos nos ajudarão, nos capacitarão nesse chamado precioso que é liderar vidas, que é referência ser cristões para esse mundo atual. Deus te abençoe e fico no aguardo da resposta de vocês. Deus te abençoe, em nome de Jesus.